Bom, eu sou a Vida, do lado de Santa Ironia, e hoje eu vim contar pra vocês um pouco sobre o meu cabelo. Então, eu tenho o meu cabelo comprido já faz algum tempo, e já vai fazer... acho que quase um ano. É, vai fazer quase um ano que eu cortei ele pela última vez, e desde então eu tenho tentado cuidar dele um pouquinho melhor. Só que eu uso secador praticamente um dia sim, dia não. E agora eu estou trabalhando e estudando, então eu não tenho tempo de chegar em casa, tomar banho e deixar meu cabelo secar. E aí eu acabei descobrindo algumas diquinhas neste mundo de blogs, internet e canais. Então eu decidi que eu vou começar agora um projeto Rapunzel. Meu cabelo é virgem, eu nunca usei nada e ele está do jeito que ele é. Ele é assim mesmo. Ele é, leve, ele é liso, mas ele tem algumas ondas de eu fazer coque. E algumas aqui embaixo, principalmente. Tem dias que isso aqui forma um cacho. Tipo, um cachinho mal definido, assim. Só uma leve ondulação. Mas dá pra ver que em algum momento da minha vida isso já foi um cacho. Então fica meio assim, aqui fica uma jubinha, e aqui fica outra, e aí o resto fica liso. Aí eu fico, tipo. E eu decidi que eu não quero mais ser chapinha. Eu fazia chapinha só nessas áreas onde me incomodava esses cabelinhos, mas eu decidi que eu quero abolir a chapinha na minha vida. Eu vou continuar fazendo quando eu achar necessário num evento, numa festa ou algo assim, mas tirando isso eu não quero mais fazer chapinha. Todo mundo que eu já vi ou que eu vejo falando de cabelo no YouTube já teve algum tipo de química que danificou muito o fio ou ainda tem e não quer deixar de usar e por isso cuida muito do cabelo. Ou tem cabelo mega crespo e... Meu, não chega nem aos pés do cabelo delas Então eu decidi começar a falar aqui De como eu tô hidratando um cabelo virgem Um cabelo que é do jeito que sempre foi Eu já tentei fazer uma escova Mas eu tive reação alérgica Então não rolou E eu fiz relaxamento uma vez Mas meu cabelo já é liso Ele só ficou escorrido parecia que a vaca tinha lambido O meu cabelo Ele é muito cheio Eu tenho muito cabelo Mas ele é um cabelo Seco, ele é bem seco nas pontas, tem semanas assim que é horrível meu cabelo, eu não gosto nem de ficar encostando, porque tá muito ruim. Ruim no sentido de estragado, de queimado, de seco, de danificado mesmo. Meu cabelo é um cabelo misto, ele é bem oleoso na raiz e seco nas pontas. Ele demora pra ficar oleoso? Demora um dia e meio. Eu consigo lavar num dia, usar um dia, ele limpo, sem, sem precisar lavar, mas amanhã do dia seguinte já não vai mais dar pra usar, porque ele vai estar tá bem oleoso. Hoje é o terceiro dia, hoje é dia de lavar, e ele tá assim. Eu já não gosto dele assim, porque ele não me obedece, porque a franja fica toda revirada, por isso que tá preso. Eu uso diariamente um shampoo, um condicionador e um óleo. Meu shampoo e condicionador é sempre da seda, não é porque eles me pagam nem nada, mas é porque é o que eu uso desde sempre, é um dos poucos que não pesa meu cabelo muito. E eu uso, eu tô usando agora o crescimento saudável, mas normalmente eu uso ou esse ou o de reconstrução, que é a laranja. Eu intercalo entre esses dois para não usar sempre o mesmo. Eu gosto mais do cheiro do laranja, mas esse aqui também é bem gostosinho de usar, o cabelo fica bem levinho. Porque é aquela coisa, tipo, mega pesada, sabe? E dizem que tem biotina, que é sem salvas, eu não acredito muito, porque faz uma espuma do caramba. E cabelos saudáveis da raiz até as pontas. Notei alguma diferença no meu cabelo com eles? Não, notei. Continua a mesma coisa. Mas na hora de escovar é mais fácil, porque ele deixa o cabelo um pouco mais solto pra escovar é mais fácil. E eu só uso o shampoo e condicionador. Eu não uso creme de hidratação. E... Nas pontas comprimentos eu uso esse alinho Que é de amêndoa normal O meu, que era o da Fructis O óleo, super óleo 8 Eu acho que é esse o nome Acabou, e aí eu achei esse aqui perdido em casa Então eu decidi começar a usar Porque eu sei que ele dá pra cabelo Diz aqui, hidratação e recuperação Dos cabelos e da pele Então eu comecei a usar esse Ele tá quase no fim já achando que eu usei E eu gosto muito meu cabelo, eu passo, eu lavo, eu passo isso aqui, eu passo umas 4 gotinhas na mão, esfrego e passo no comprimento. Depois, quando eu vou secar, meu cabelo já não tem mais óleo, tipo, ele seca normal. E aí, no dia seguinte, antes de sair, eu pego mais umas 4, 5 gotinhas, esfrego e passo na ponta. Fica com aquela cara meio de engordurado na ponta. Mas dá pouquinho tempo e já saiu. Tipo, o cabelo absorveu. É absurdo. Ou absorveu, evaporou, não sei o que aconteceu. Mas já saiu. Tipo, o cabelo tá normal de novo. E fica mais gostoso. Fica com, com cara de menos seco, assim. E tanto que eu não gosto nem de gravar muito com o cabelo solto. Porque ele fica meio... Grande. Aí parece que eu tô com um negócio gigante aqui. Pelo menos aqui na telinha, parece. Então eu uso muito. Esse aqui é da Pharmax. E... Não sei quanto custou, não sei de onde surgiu, eu sei que apareceu ali e eu comecei a usar e curti muito. E a partir de agora eu vou começar a cuidar de verdade do meu cabelo. Eu vou começar a fazer hidratação todo final de semana, bonitinho, direitinho, como deveria ser desde o início. E vou usar o óleo. Enquanto o meu óleo de amêndoas não termina, eu vou usar ele misturado com a hidratação de maisena ou com alguma máscara que eu venha usar. Mas eu vou mostrar tudo para vocês. Ou, quando terminar o de amêndoas, eu vou começar a usar o de coco. Esse aqui é óleo de cabelo, então ele tem um pouquinho de parafina. Mas, e parafina, até onde eu sei, acumula no fio e entope, entope a escama do fio. Não é a escama, é outro nome, mas é isso aí. E eu vou mostrar pra vocês como é que meu cabelo tá agora. E eu vou ir mostrando pra vocês o processo, pra vocês verem o um avanço ou não comigo. E ele tá natural, eu não passei nada nele hoje pra mostrar pra vocês. Não passei óleo, não passei chapinha, não passei secador, não passei nada. Ele, ele é assim. Se eu não fizer nada nele, ele fica assim. Se eu passar óleo, talvez ele até dê uma ajeitada nisso tudo aqui que tá me incomodando tanto, mas eu não queria passar pra poder mostrar o bem real pra vocês. Então, vamos lá. É.